Ah, o nosso ciclo de debates sobre tempo presente, história pública, essas discussões né, contemporâneas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as discussões aí de feminismo decolonial, hoje discussões de decolonialidade passando por raça, gênero, e temos a alegria de estar aqui com a professora, professora Lorena, que vou apresentar mais formalmente, mas que com muita gentileza e delicadeza nesse momento que a gente está vivendo, topou estar aqui com a gente para discutir um pouco, para debater um pouco as questões que ela vem estudando nesses últimos anos. Então, é uma alegria estar aqui com a professora Lorena Rodrigues Tavares de Freitas, que é doutora em Sociologia Política, Mestre em Ciências Sociais, inclusive pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? é bacharel em Ciências Sociais, pela Universidade Estadual Norte Fluminense, é professora adjunta do curso de graduação em Antropologia, Diversidade Cultural Latino-Americana e do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, Estou muito feliz de ter uma professora da UNILA aqui, que eu admiro muito a forma como é construída a dimensão curricular na UNILA. Ela foi professora e coordenadora do curso de especialização em gênero e diversidade na educação, professora e vice-coordenadora do curso de especialização em direitos humanos na América Latina, e atualmente, quer dizer, ela terminou agora nesse né, pós-doutorado no programa de pós-graduação em antropologia social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela é líder do grupo de pesquisa Gênero e Poder na América Latina e Caribe, e onde ela desenvolve discussões sobre gênero, desigualdade, feminismo decoloniais e sexualidades, processos de subjetivação. Então, com essa apresentação, também um pouco a noção da força da presença é, da Lorena aqui, estou muito feliz, eu vou passar a palavra para a Lorena, que vai fazer algumas considerações, para que a gente possa também recebê-la com alguns comentários, e depois fazer um debate. Muito obrigada, muito obrigada por estar aqui, Lorena, agradeço também todo o grupo de pós-graduandos da UF, o pessoal do Laboy por mais, esse, mais um dia nesse encontro tão especial aqui desses debates que estão acontecendo. Lorena, muito obrigada pela presença. Já passo a palavra para você. Muito obrigada a você, Junielle, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que me interessa tanto e que me motiva tanto. Então, para mim é um prazer estar novamente na UF, né, ainda aqui no espaço virtual, já vi Amanda ali, uma carinha conhecida do semestre passado, que eu tive a oportunidade de dividir a disciplina com a professora Elisa. Então, isso é muito bom ter novamente esse, esse contato com vocês. Eu, eu fiz uma apresentação, que vou tentar que seja breve, né? eu organizei para que ela tenha no máximo 25 minutos, para que a gente possa ter tempo para conversar depois. Então, eu vou compartilhar aqui agora, e aí provavelmente não vou ver vocês mais. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, quiser contribuir de alguma forma, eu peço que fale por áudio, porque eu não vou ter acesso nem às imagens de vocês, nem a, a, ao, ao chat. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer... Foi, gente? Vocês conseguem ver? Sim, maravilha, Lorena, muito obrigada. Tá, deixa eu só, porque aparece para mim com um pouco de, de lentidão. Uhum. Apareceu a tela toda ou está aparecendo? Não. Por enquanto ainda está sem tela cheia. Agora que você vai clicar em tela cheia, ah, acho pronto. que é. Foi, foi, agora foi. Bom, então, pessoal, é... A Junielle me convidou para falar um pouco sobre decolonialidade e questões de gênero e raça. Né? Então, para falar sobre decolonialidade questões de gênero e raça, necessariamente a gente vai falar sobre feminismo decolonial, né? porque é exatamente disso que se trata. E aí, então, vamos começar é, falando o que é esse feminismo decolonial né? e desde quando ele existe. A gente pode dizer que o feminismo decolonial existe mais ou menos desde o início do século XXI. Né? Ela, ele tem algumas linhas, né, genealógicas que a gente vai ver aqui agora, que são, na verdade, as influências principais que esse feminismo tem. A gente começa falando do feminismo negro, né, e de cor nos Estados Unidos e na América Latina, como uma influência importantíssima para o feminismo decolonial. E aí, o que é esse feminismo de cor, né? Para a gente aqui no Brasil, isso é, uma, às vezes, um pouco confuso, é, porque a gente sabe muito bem o que é o feminismo negro, né, o feminismo das mulheres pretas, mas o feminismo de cor, talvez, às vezes, fique sem a gente sem, sem entender muito bem, porque se trata de uma coisa muito, muito mais conhecida nos Estados Unidos, né, essa terminologia, mas na verdade nada mais é do que uma coalizão de mulheres não brancas, né, mulheres não brancas, mulheres do terceiro mundo, né, do chamado terceiro mundo, né, é, é, e também mulheres negras, umas mulheres pretas e indígenas dos Estados Unidos. Então, é, esse, essa, esse aporte, né, do, dessa primeira influência vem dessas mulheres que estão dizendo, que estão fazendo uma crítica ao feminismo branco e estão colocando as, as suas especificidades, como a gente vai falar um pouco melhor depois. A gente tem também o feminismo pós-colonial, né, que tem aí na Gayatri Spiva é uma das figuras mais importantes, né, a gente tem os movimentos indígenas e as lutas anticoloniais da América Latina, como influências importantes, né, e do Caribe também, como influência importante para esse feminismo. As mulheres imigrantes, mais recentemente, e o giro decolonial. Né? E aí, esse feminismo, ele é um feminismo, o feminismo decolonial é um feminismo que está em desenvolvimento agora. Então, assim, é, é uma é uma linha bastante atual, de uma, é uma política, é uma prática feminista muito atual e está em processo de produção. Né, e ela tem produzido um trabalho de revisão importante da, do, do papel e da importância que essas mulheres indígenas As mulheres pretas, as mulheres mestiças Têm na realização e resistências das, das comunidades Porém, né. então, experimento... desculpa te interromper Mas os slides não estão passando Ainda tá na, não está no, no modelo tela cheia não é, tá. O pessoal está escrevendo aqui no chat é, Aquela hora parecia que ia e não foi Vixe, então você... para aí. Tenta clicar em tela cheia novamente. É, vou ver. Vou Foi. Um pouquinho. Você, você clicou, mas eu ainda não apareceu. Eu com medo de atrapalhar ela, mas eu percebi que ela já estava falando como se você estivesse passando mesmo, e para a gente não está. É... É, é, para mim aparece como se tivesse. Você está passando, Lorena, só que agora está passando, mas hum. não está em tela cheia. A gente enxerga bem, porque está naquele modelo ainda do PowerPoint, mas não está em tela cheia. Então, se não tiver problema, pode continuar. Deixa assim sim. a gente enxerga perfeitamente, tá? Ah, então eu acho melhor, porque agora... está é aí. Eu vou, eu vou passar para vocês verem se está indo. Por exemplo, tá, foi tá, agora? Está passando, perfeito. Tá, ah, tudo. então vamos deixar assim para ficar melhor. Para a gente continuar. Ok, obrigado. obrigada. Obrigada. Bom, então, gente, é, o feminismo decolonial, ele ele tem voltado o seu olhar para a resistência das comunidades aqui desse território latino-americano e caribenho. Tanto uma resistência do passado, né, quer dizer, tanto um olhar que se volta para o passado, né, quanto um olhar que também se depara com o presente, porque essas resistências das comunidades, elas continuam existindo aqui no Brasil, na América Latina como um todo, né? ainda hoje. Então, é, é, uma, é um feminismo que tenta olhar para o passado e buscar essas resistências na nossa história, e um feminismo que olha para o presente também, e vê o que está acontecendo agora, e também que tem um ideal de futuro, porque é uma meta também de uma, de, de, de construção de uma, de uma transformação, de uma descolonização a partir da comunidade, como a gente vai falar um pouco mais no final. E aí eu trouxe algumas imagens, né, que são algumas das, das feministas decoloniais assim, mais conhecidas, talvez, né, a gente tem a a Maria Lugones, como a figura central do feminismo decolonial, né, acho que é a principal influência desse feminismo decolonial, é uma filósofa argentina, que faleceu no ano passado. A gente tem a Rita Segato, também argentina, antropóloga. A Osh Curiel, que é antropóloga dominicana. E também, talvez hoje, a figura mais importante desse feminismo é a, a filósofa é, é, dominicana Ildex Spinoza Minoso, que é uma das pessoas que mais, mais produtivas e mais influentes no feminismo hoje. Então, trouxe para vocês verem um pouco quem são essas mulheres, né, claro que existem muitas outras, mas elas talvez sejam as mais importantes, e aí, né, falando um pouco, para a gente falar do feminismo decolonial, eu vou me deter um pouco do que seria o giro decolonial, porque é desse giro decolonial que o feminismo tira muitas das suas influências, né, esse feminismo decolonial. Então, a decolonialidade é a luta contra a lógica da colonialidade, seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Então, a gente sabe que a colonialidade, ela gera, ela nos deixa como herança é, efeitos, né, esses efeitos, eles não são só materiais econômicos, né, objetivos, mas eles também são epistêmicos na construção da própria, do nosso próprio olhar, do nosso próprio conhecimento, como também simbólicos. Então, essa decolonialidade, ela é um esforço analítico, né, para quê? Para entender com o intuito de superar a lógica da colonialidade por trás da retórica da modernidade. O que que, tá, o que que tá querendo dizer com essa frase, né, essa frase do Walter Mignolo, o que que ele quer dizer com isso? Ele tá dizendo que a modernidade, o mundo moderno, ele tem uma representação, que é uma representação construída por ele mesmo, quer dizer, as pessoas que elaboraram a modernidade, né, que elaboraram os pensamentos do que a gente consegue, da filosofia, do que vem a ser essa modernidade, da ideia do que é a modernidade, né, são os próprios europeus, homens europeus, né, brancos, etc, e eles constrói uma representação do mundo moderno que é a representação que é hegemônica ainda hoje. né? E essa representação é a ideia de que o mundo moderno é o um mundo do progresso, que é uma das ideias mais difíceis da gente questionar hoje, né? principalmente no senso comum. né? Que essa ideia de que a modernidade ela é o desdobramento natural e unilinear da história, né? que se desdobra de uma mesma forma para o mesmo local. E esse local tem né, a Europa como o ápice de um processo de desenvolvimento da razão, né, o ápice de processo de desenvolvimento da civilização, do, da, da, do conhecimento, das suas normas culturais. Então, os modelos é, culturais da, da Europa são os modelos considerados melhores, né, os modelos de família, de relacionamento, de relação, de cultura, de consumo, esse, essa, esse é o grande mito, né, que a modernidade se constrói sobre si mesma e que ainda é muito forte hoje em dia, e é, e é a desconstrução desse mito, o objetivo do giro decolonial, né, e aí ele vai dizer, esse giro decolonial, que esse mito, ele se fundamenta em outros dois mitos, né, que um a gente já falou, que é a ideia da história da civilização humana, que parte do estado de natureza e culmina na Europa, então esse desenvolvimento histórico seria um desenvolvimento natural né, da, da humanidade para um caminho de desenvol... de, de, de pleno de realização, de realização da, da agência humana, de realização do conhecimento através da ciência, de realização do desenvolvimento econômico através do capitalismo, né? quer dizer, todos os povos caminhariam para esse lugar né, de desenvolvimento, que seria a Europa, de democracia também, e né, que essa, essas diferenças né, entre a Europa desenvolvida e, a, e o que não é a Europa são diferenças naturais e não são históricas. Então, o que esse mito da modernidade está trazendo é que a Europa ela é mais desenvolvida porque, naturalmente, os europeus são mais desenvolvidos. Então, daí a gente tem a construção da modernidade, daquelas hierarquias, né, daquelas dicotomias, que são as dicotomias que são fundamentais à modernidade. A primeira delas, né, a mais, mais fundante de todas, segundo esses autores e autoras, é a ideia de natureza e cultura, né? ou seja, a ideia de que nós, seres humanos, seríamos, ao nos distanciarmos da natureza, a gente consegue se libertar né, e consegue chegar ao ápice desse processo de realização, que é a civilização. Então, a partir dessa ideia, dessa separação entre natureza e cultura, entre razão né, também e natureza, né, que é, por exemplo, muito claro, né, no filósofo é, Descartes, por exemplo, quando ele vai dizer, penso logo sou, quer dizer, eu, eu, a, a construção do meu pensamento é uma construção da razão que se liberta das emoções, do que é corpo, do que é... Do que é, é é, natureza, né? A partir dela, dessa dicotomia entre natureza e cultura, vão surgindo uma série de outras dicotomias, né? Como, por exemplo, a dicotomia entre primitivo e civilizado, né? Que a Europa, logicamente, seria o ápice desse processo de civilização, e os, outros, e os povos não-europeus seriam primitivos, até a gente chegar numa dicotomia fundamental para o feminismo decolonial, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a dicotomia entre humano e não humano, né? Mas aí a gente vai chegar até lá, vamos devagar, porque daí tem muita coisa, né? Então, o que, que é esse giro decolonial? É uma analítica, né? É uma análise da colonialidade. Como, né? Essa análise da, da colonialidade, do poder, né? Que a gente vai ver que é um, um conceito central para o pensamento decolonial, que é um conceito elaborado pelo peruano Aníbal Quijano. Ele vai dizer que a modernidade ela tem um lado obscuro, né? Que é, o, é a colonialidade. Ou seja, o pensamento decolonial ele está questionando a modernidade. É, que se apresenta apenas com o, seu, com o seu lado manifesto, que é o lado do progresso. Né? E aí, o que eles estão dizendo, o que o pensamento decolonial vai dizer, é que essa modernidade, que apresenta apenas a sua função do progresso, como a representação que ela constrói sobre si mesma, tem um outro lado, que é o lado obscuro, que ela não mostra, que é o lado da colonialidade, né, então, a colonialidade do poder é um elemento constitutivo do padrão de poder capitalista global, né, é o que o que esses autores estão falando, e o padrão de dominação global, e é um padrão de dominação global que se constitui como o um lado oculto e obscuro da modernidade, né, então, é, como a gente viu na frase anterior do Walter Mignolo, ele vai dizer que a decolonialidade é uma analítica né, da, da colonialidade por trás da retórica da modernidade. Então, enquanto a modernidade ela se apresenta com uma função latente de dizer que ela é a melhor coisa que aconteceu na história da humanidade, que ela é mais desenvolvida, mais democrática, mais racional, e etc., a colonia, a, o pensamento decolonial ele quer mostrar que por, por trás dessa função manifesta existe uma função latente da modernidade, que é exatamente o que a gente está chamando de colonialidade, que é esse lado obscuro. Né? E por que, que ele é um lado obscuro? Né, porque ele se fundamenta na imposição de uma classificação racial da população mundial. É, e aí, o que, que é essa, essa classificação? Ela se origina a partir da colonização da América, e a gente tem um marco né, de 1492 como o, o ápice, o momento inicial desse processo de colonização da América, e ela se mundializa após esse processo. Então, o que, que ele está dizendo? O que, que esses autores estão dizendo, né? principalmente o Aníbal Buchanan? Ele está dizendo o seguinte, olha... O capitalismo moderno, como a gente conhece, né, mundial, com seu padrão mundial, ele se constitui com a colonização da América, apenas ali ele se, ele se transforma no que ele é hoje, né? e essa, essa, esse capitalismo mundial, ele se transforma no que ele é hoje a partir da colonialidade do poder, que é exatamente a hierarquização da população a partir do critério racial. Então, o que o Kihano está dizendo é que existe uma inseparabilidade entre a classificação racial da população e a exploração capitalista. Como que acontece isso? Né? O Kihano vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar a partir do momento que, a colonia, que se dá o processo de, de, de colonização aqui na América, né, o capitalismo ele vai, ele vai transformando uma forma de trabalho, que é o trabalho assalariado livre, né, é, é em um, uma forma de trabalho que é praticamente destinada apenas para a população branca. E as outras formas de trabalho, como a servidão e a escravidão, vão sendo destinadas para as outras populações não brancas. E com isso, né, se consolida uma hierarquia social, onde a população branca tem acesso a melhores condições de vida, a condições materiais de existência, condições simbólicas melhores do que as outras populações não brancas, que ficam destinadas apenas a trabalhos de, de escravidão ou servidão, por exemplo. Então, né, a partir dessa hierarquização né, racial da população, é, é, o que o Kihang está colocando é que o trabalho e a raça são duas categorias fundamentais para a construção da desigualdade, da modernidade, ou seja, né, que, que no final das contas, modernidade é colonialidade e colonialidade é racismo. Né, então, o racismo, a ideia de raça, se constrói na colonização da América. É né, isso que ele está colocando. E a partir da ideia de raça... Né, que se constrói toda essa essa desigualdade que o capitalismo né vai produzir então ele ele está dizendo com isso que racismo é uma episteme intrínseca à modernidade ocidental e não é um efeito negativo não desejado dessa modernidade que a gente pode superar de alguma maneira dentro da própria modernidade então de novo né eu vou talvez para ficar mais claro o que, que ele está querendo dizer modernidade modernidade né tem um lado obscuro que é a sua é a outra é o é outro lado da moeda que é a colonialidade né e a colonialidade se funda numa construção racial que coloca populações não brancas em em, em, em situação de desumanização e violência como a gente vai ver então não dá para falar de modernidade sem falar de colonialidade né e de colonialidade e colonialidade significa racismo basicamente é isso que esses autores estão falando de forma muito geral né e a partir desse conceito de colonialidade do poder, a Maria Lugones vai criar o conceito de sistema moderno colonial de gênero, ou também conhecido como colonialidade de gênero. Né? E aí o que é a Lugones? a Maria Lugones, essa filósofa né, argentina, bastante significativa para o pensamento decolonial como um todo e extremamente fundamental para o feminismo decolonial, ela vai dizer que gênero também é uma construção colonial rano parte do pressuposto que raça é uma construção colonial. Ele vai dizer, não existia antes da América uma classificação racial da população como o capitalismo constrói a partir da América, e depois ela, ele mundializa para o mundo todo. Né? Aí o Lugones vai dizer assim, ok, rano é verdade, raça é um elemento fundamental da colonialidade, ou seja, é um elemento fundamental do capitalismo, né? a construção de uma ideia de raça como uma ideia daqueles que, que são atribuídos à raça como inferiores. Mas gênero, gênero também é. Né? Então, ela vai dizer, gênero é um componente fundamental do processo de desumanização e subalternização dos povos não brancos colonizados do território americano. Então, raça e gênero são categorias coconstitutivas constitutivas da episteme moderna, colonial, e não podem ser pensadas nem fora dessa episteme e nem de maneira separada. Então, como, né? como esse gênero aparece como um elemento fundamental para entender a, a colonialidade de gênero, né, que ela está dizendo, né, ou melhor, sistema moderno colonial de gênero. O que a, a Lugoni está dizendo é o seguinte: na colonização, né, a gente vê que se constrói a partir dela uma linha entre humano e não humano, né, que as, as, as autoras como Hilderck vão vai chamar de uma linha fanoniana, porque o, o Franz Fanon, ele já está falando da construção dessa linha entre humanos e não, bran, não humanos, né, os brancos sendo humanos, ração, né, é, desenvolvimento, e os não brancos sendo atribuídos as, as características da, da, da não racionalidade, da primitividade, da não, da não humanidade, da animalização, o Fanon já falava isso, né, e aí o que a Lugones está dizendo é o seguinte, é verdade, né? A colonialidade, ela constrói uma linha que separa humanos e não humanos, né? Só que essa linha, ela precisa ser entendida a partir também da categoria de gênero. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte, ao mundo do animal, entre aspas, não se aplica gênero, e por isso os povos conquistados nunca foram pensados em termos de gênero gênero se aplica ao mundo do humano, então quando a gente fala de gênero, por exemplo, que o feminismo tradicionalmente vai falar de gênero, ela vai falar assim, feminismo, né, olha, gênero é uma categoria social construída a partir da diferença biológica, né, entre macho e fêmea, e aí a Maria Lugones vai começar dizendo o seguinte, isso vale para a população branca, isso se constrói dessa forma a partir da colonialidade, porque quando quando as os, quando os, é, autoras vão, vão analisar e investigar como se dava a construção de gênero em várias tribos aqui do território latino-americano e caribenho, antes da colonização, o que se percebe é que essa divisão entre macho e fêmea, e por isso feminino e masculino, não existia como elemento central para a classificação da população. Então, o Lugones, por exemplo, vai trazer exemplos de tribos que se organizavam a partir dos sonhos, mulheres... É, é, sujeitos que sonhavam com a guerra eram considerados homens, mesmo que não tivessem vagina, por exemplo. Então, ela, essa linha que constrói o gênero a partir da diferença sexual é uma linha que se constrói a partir da colonização. E né, essa, essa é a construção binária do gênero, que é macho-homem, masculino, mulher-fêmea, né, mulher-feminino, essa construção dicotômica, é uma construção também que não vale para analisar todas as mulheres do mundo. Por quê? Né? Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte, olha, as mulheres não brancas não tiveram, não foram reconhecidas enquanto gênero feminino, né, porque qual é a construção do gênero feminino tradicionalmente que se tem para as mulheres brancas? A ideia de que a mulher é mais doce, a ideia da mulher como mais, é, mais passiva, como mais sensível, como destinada à maternidade, como destinada naturalmente à maternidade e à esfera privada, aquela que cuida da casa, da família, né, da reprodução, e o homem, como aquele que tem mais capacidade de razão, é mais forte, né, é o sexo forte, entre aspas que vai para a esfera pública, cuidar das questões públicas e das questões do poder. Então, o que a Lugones vai dizer é que essa construção do feminino enquanto feminilidade, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, não é uma mesma construção que serve para entender as mulheres que foram consideradas não humanas, as mulheres não brancas. Né? porque a essas mulheres nunca foi atribuído feminilidade, e aí não é só a Maria Lugones que está dizendo isso, né? a gente tem uma série de autores que vão falar exatamente a mesma coisa, a Angela Davis, por exemplo, quando vai entender, vai analisar a escravidão, né? o processo de escravização nos Estados Unidos, a Lélia Gonzalez aqui no Brasil, né? a Patrícia Hill Collins, a outra feminista negra que está falando a mesma coisa, o que, que elas estão falando? Que as mulheres escravizadas, elas foram desumanizadas, elas foram tratadas como animais, e por isso elas nunca estiveram presas à esfera privada, dano da família. Elas nunca tiveram direito à maternidade, porque elas, elas é, os, os filhos delas eram retirados assim que nasciam e vendidos, por exemplo, explorados. Elas nunca foram consideradas frágeis, elas trabalhavam tanto quanto os homens nas lavouras. Né? Então, que feminilidade é essa? Para quem essa feminilidade, feminilidade foi atribuída? Para as mulheres brancas, que por isso foram consideradas humanas, ainda que inferiores aos homens brancos. né? Isso é uma coisa importante. Então, o que ela está dizendo né, é que é, existe uma linha né, que separa as, a, a, a humanos e não humanos. E aí, quando a gente fala de gênero, a gente pode pensar que gênero é uma forma de dar reconhecimento àqueles que são considerados humanos. Então, aí a gente tem uma frase da Maria Gomes: o gênero se tornou a marca do humano e a marca da civilização. Mulher colonizada é uma categoria vazia. Nenhuma mulher é colonizada e nenhuma fêmea colonizada é mulher. Por que, que ela está dizendo isso? Porque nenhuma mulher colonizada, né? a gente pode dizer né, dentro dessa leitura, uma mulher, a gente pode dizer, nenhuma fêmea homo sapiens que foi colonizada aqui na, na, no território latino-americano e caribenho foi considerada mulher. Ela foi considerada animal para exploração né, de, todo, de todo tipo. Então, mulher é uma atribuição de humanidade que, é, que se refere a algumas mulheres, no caso, as mulheres brancas. Então, gênero e raça são dois elementos fundamentais para a gente entender os processos de colonização e as consequências que eles trazem para a gente hoje. Né? E aí eu trago para vocês um conceito, que é o um conceito da Ilderx Spinoza, que ela vai falar de crítica à colonialidade da razão feminista. O que, é que ela está querendo dizer com isso? Ela vai dizer o seguinte, olha, o feminismo decolonial ele propõe essa crítica à colonialidade da razão feminista, que é, na verdade, a crítica a essa suposta é, proposta emancipadora e universalista do feminismo hegemônico. Então, ela vai dizer, o feminismo hegemônico, ele, ele se colocou historicamente como o, o estandarte de todas as mulheres, né? Todas as mulheres sofrem dominação porque são mulheres. Todas as mulheres têm uma série de violências porque são mulheres. E aí o que, que o, o, o, o, o, o feminismo decolonial está colocando é que não é bem assim. É que esse caráter universalista que o feminismo hegemônico traz, ele não serve para analisar a situação de todas as mulheres. Né? Então, o que ela está dizendo, o que essas autores estão dizendo, é que esse feminismo hegemônico, ele, o que ele produz e o que, ele, e o que explica é o processo de, de estruturação hierárquica que se produz dentro do mundo do humano. Então, o que esse feminismo, quando ele vai falar em nome de todas as mulheres do mundo ele tá fazendo, ele tá explicando as dominações que as mulheres que estão dentro do mundo do humano sofrem, que no caso são as mulheres brancas, e aí sim, essas mulheres foram relegadas à maternidade compulsória, ao casamento compulsório, né, elas foram relegadas à esfera doméstica, elas foram consideradas inferiores aos homens, porque menos dotadas de razão, e porque mais próximas à natureza, então essas mulheres, o feminismo hegemônico consegue explicar bem, porque essa é a forma de dominação que elas sofrem. Mas as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres do terceiro mundo, elas estão dizendo desde a década de 1970 que essa construção que o feminismo hegemônico faz não serve para entender as suas experiências, porque elas, as, as suas experiências enquanto mulheres não brancas as colocam dentro, do, fora, né, na verdade, do mundo do humano. Elas são desumanizadas pela colonialidade. Então elas sofrem outras formas de, de, de dominação que precisam ser entendidas, né? E aí o que o feminismo decolonial está trazendo é que o gênero não é uma categoria independente. Porque se você entende o gênero como uma categoria independente, você analisa ele fora da relação com raça e classe, por exemplo, né? Então você não entende, por exemplo, o que sofrem as mulheres que não são que não estão dentro do mundo humano, que não são consideradas humanas, as mulheres são desumanizadas pela colonialidade, né? Então o que ela tá, o que o feminismo decolonial tá dizendo é que tem existe uma inseparabilidade entre raça, classe social, e gênero, né, e que esses elementos são os elementos constitutivos à matriz de poder capitalista colonial moderno. Então, o capitalismo moderno, ele constrói gênero e raça e divide a população a partir de gênero e raça e classe, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando disso, né? Quando o Kihano está falando lá atrás, que o trabalho foi, foi, foi distribuído a partir do, da, da raça, daqueles, da, da, das, das populações, né? ele está dizendo o seguinte, olha, não dá para entender raça sem classe. E aí a está dizendo, mas também não dá para entender sem gênero, se, se não compreende gênero, porque gênero é uma atribuição de humano também que a colonialidade traz. E aí o que essas autoras do feminismo decolonial estão fazendo é uma crítica às leituras que fazem, é, é, que fazem análises de forma separada dessas categorias. Então ela vai, por exemplo, fazer uma crítica ao feminismo hegemônico, como a gente está vendo, que considera o gênero, mas não percebe que as mulheres não são todas brancas, né, que as mulheres pretas, as mulheres é, é, indígenas... É, sofrem outras relações que têm a ver com, com a relação com a raça, por exemplo, né, e também está criticando o marxismo, por exemplo, quando ele pensa em, tá, em trabalhadores como uma categoria homogênea e não pensa que os trabalhadores também estão marcados a, a partir de critérios de gênero e de raça, e também está fazendo uma crítica às análises críticas do racismo, que também não percebem, por exemplo, as desigualdades de gênero dentro dos povos racializados, as desigualdades de classe e gênero dentro dos povos racializados. Então essa é a grande contribuição que o feminismo traz, né, a, a leitura dessas dessas categorias de forma completamente vinculadas, né. E aí, né, por fim que eu já acho que já falei demais, né, é, é o que né, o feminismo tem trazido, esse feminismo decolonial tem trazido como uma enorme contribuição para a gente pensar hoje, né, é a ideia da resistência comunitária. Então resistência à colonialidade né, é, do poder, da colonialidade de gênero e raça, ou do sistema moderno colonial de gênero, essa resistência é a resistência à desumanização que a colonialidade produz, né, para determinados tipos de ser humano, que, na, que, que dentro da lógica da colonialidade sequer são entendidos como seres humanos. Então, a resistência à a desumanização e à exploração operado pelo capitalismo mundial só é possível em comunidade para o feminismo decolonial. É só a comunidade que pode lutar contra a lógica da colonialidade. O que, que essa lógica da colonialidade faz? Né, para a gente repetir, para fixar. Violenta e explora os povos colonizados, apaga suas histórias e seus saberes, porque não considera esses povos humanos, porque considera esses povos naturalmente inferiores aos europeus. Então, se eles não são humanos, se eles são inferiores, eles podem ser explorados, podem ser né, violentados de várias formas. E aí, para para resistir a essa lógica que desumaniza, é a partir da comunidade que é possível fazer isso, para, para o feminismo decolonial. Por quê? Porque a, é na comunidade que se é possível restituir a humanidade retirada pela colonialidade. Né? É pela comunidade que se pode se pode ser capaz de, de, de a da gente aprender outras maneiras de viver e atuar no mundo, que não as maneiras construídas pela colonialidade. Então, por exemplo, no caso da própria questão ambiental, né, exatamente, o, a comunidade né, pode trazer essas novas maneiras de viver e de, e de produzir né, que fogem à lógica do capitalismo. Então, quando o individualismo radical neoliberal chega a forma como pensamos e performamos as nossas lutas, vemos acirrar a competição entre nós pessoas subalternizadas, resultando na fragmentação que dificulta realizar as transformações sociais mais profundas em prol da sociedade mais justa e igualitária que tanto desejamos. Então, o que ela está dizendo aqui? O que, que na verdade, eu estou dizendo aqui, porque fui eu que escrevi isso. O que a gente está colocando a partir do feminismo decolonial? O feminismo decolonial é um aporte muito importante, principalmente hoje, quando a gente vive essa racionalidade específica do capitalismo, que é o neoliberalismo, né, que radicaliza a ideia de individualismo. O que o neoliberalismo faz? O neoliberalismo ele transforma, ele se espraia para todas as instâncias da nossa vida, para a construção da nossa subjetividade, para a construção das nossas lutas, para a construção do nosso, da nossa visão de mundo, então, o que o neoliberalismo faz? Ele radicaliza o individualismo que o capitalismo já traz. E aí, o que ele faz? Ele faz com que a gente compita entre nós, né? porque a gente não entende que sozinho a gente não consegue se voltar contra a lógica do capitalismo colonial moderno, né? que só é possível a resistência a essa lógica a partir de uma comunidade, então ela é, essa resistência ela tem que ser coletiva e principalmente comunitária, a partir de novas formações de vínculos afetivos, né, a partir de novas formas de construir a realidade, que já existem, né, e é isso que a, o, o a feminismo decolonial está dizendo, olha, a gente não precisa inventar roda, existem várias comunidades aqui na, na, na América Latina que já possuem for outras formas de, de entender o mundo, formas relacionais, por exemplo, de compreender a natureza como irmã e não como objeto para ser explorado, por exemplo. Né? Nove formas de, de construção de sentido que vão além do que a colonialidade propõe. Então, se a gente pensar na comunidade, a gente pode pensar nas comunidades que existem, por exemplo, aqui no Brasil, né? E aí, pensar como, para quem, quando, quando morre uma criança preta periférica, por exemplo, quem se importa com a morte dessa criança? É a comunidade de onde a criança está de onde ela vem, né, porque o mundo não está nem aí, você pode matar aí milhares de crianças, a gente já vive, né, no Brasil, por exemplo, com uma guerra, com números de morte de população preta e periférica, como se fosse uma, uma guerra civil, e ninguém se importa com isso, as comunidades se importam, né, e elas podem construir, constroem técnicas de resistência históricas à opressão e à desumanização que o capitalismo constrói. Então, na verdade, o que o feminismo está dizendo é que a gente não precisa criar nada, nada novo, necessariamente, porque já existem tecnologias outras, anticapitalistas, antirracistas, aqui, né, nesse território. E aí, para finalizar, eu só uma frase rápida da Lugones, da Lugone, que ela vai dizer, não se resiste sozinha à colonialidade do gênero, né? e é por isso que comunidades e não indivíduos são agentes possíveis da descolonização, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que a gente pode transformar qualquer coisa sozinha em termos de sociedade, porque isso não é possível, e isso é mais uma retórica que a modernidade constrói agora na sua faceta neoliberal, né? essa ideia de que sozinha em casa eu posso transformar o mundo, né? isso é uma grande ilusão. Então, era basicamente isso, acho que eu já falei até tá demais, deixa eu voltar aqui para pro... achar vocês <risos> de novo. Maravilha, Lorena. Deixa eu parar a apresentação. Muito obrigada. Estou aqui completamente encantada com a força da sua fala. Desculpa, é né, gente? Junielle, desculpa, porque eu falo muito rápido, e eu acho que às vezes é Não. assim, eu tento me... Eu tento me controlar, mas nem sempre vai. Imagina, é super bem amarrada, assim, um encanto a coerência das suas reflexões, a forma como você trouxe questões tão às vezes de difícil compreensão, né? Fazer essa conexão com a dimensão da modernidade, não deixar isso de lado ao tratar da decolonialidade, entender esses sentidos numa correlação aí de raça, gênero e classe, e você trouxe isso de uma forma muito legal, de é, uma leitura muito cuidadosa que você tem dessas autoras, então é um privilégio para a gente ter uma, uma, uma especialista, assim com uma leitura tão cuidadosa desses textos, e eu queria agradecer aqui já publicamente é, os textos que você indicou para esse grupo, e que são preciosos, assim, eu fiquei muito envolvida com essas leituras, eu já estou um pouco aprendendo aí com o pessoal que está comigo no grupo de orientação, com Maria, com Amanda, com André, que estão comigo aprendendo um pouco sobre as dimensões de decolonialidade, e agora, com, com as suas contribuições, isso foi, assim, para mim, um impulso, né? Então, é, ontem, não sei se foi ontem, não lembro se foi ontem ou se foi antes de ontem, eu mandei mensagem para Maria e para Amanda, assim, ah, a gente precisa levar essas coisas para a escola, porque isso é fundamental, então eu estou muito empolgada com, essa, com essas discussões. Então, eu queria passar agora... Não sei se Olivia, Olivia tá aí, Alcino, Luiz gostariam de fazer os nossos primeiros comentários. Maria, Amanda, fiquem à vontade, é só abrir o microfone, por gentileza. Posso começar, professora? Sim, posso. Boa tarde, professora Lulainha. Boa tarde, professora Júlia. Primeiro, eu gostaria de agradecer, assim, realmente fazem fazem sete anos que eu saí da academia, né? Eu já trabalhava com feminismo, mas parece que o meu projeto deu um giro, assim. De, foi o giro decolonial que ele já deu, sabe, porque ele saiu daqui para cá, e assim, é, eu trabalhava com a professora Cileide, né, na Federal Rural de Pernambuco, e quando eu saí da, da universidade, em 2013 para 2014, não existe, pelo menos eu não tive contato com nenhuma discussão desse tipo, estavam de... começando a questão de decolonialidade, mas não ligada a feminismo, e a bagagem que eu tenho de feminismo é que é o feminismo de mulheres brancas. É da Judith Butler, é da própria June Scott, é da própria Margaret Rabo também, que são maravilhosas. Mas assim, eu não tinha essa perspectiva. E por trabalhar com um grupo também que faz parte dessa desses grupos que são oprimidos, que eu trabalho com prostitutas, eu olho pro meu projeto agora e fico, meu Deus, como é que eu não descobri isso antes? <risos> Mas os textos, assim, são de grande valia. Eu li, aproveitei todos e, assim, com certeza agora é o eixo, assim, que eu vou seguir, porque cabe exatamente, meu Deus, fico olhando pro meu projeto que submeti, né? Como coitado estava pobrinho, bichinho... <risos> Mas que bom que eu tive essa oportunidade, né? Em primeiro, agradecer. É, eu gostei muito dos dois textos da Lugoni, são textos bem, bem teóricos mesmo, mas eu tive alguns, alguns questionamentos, reflexões e dúvidas, não sei como classificar. É, quando ela fala do lado oculto e o lado visível, né? ela sempre diz que dentro do, do sistema colonial de gênero e da própria colonialidade, existe né? o lado oculto e o lado visível. Ela não estaria afirmando a dicotomia que ela mesma pede para a gente de encontro? Porque ela bota esses dois lados da moeda, mas ao mesmo tempo ela diz: gente, a gente não pode pensar na dicotomia, a gente não pode fazer binarismos. Eu não sei se ela estaria recorrendo no erro que ela própria aponta. E, e assim, ela, ela até no final reconhece né, no texto de colonialidade de gênero, lá em 2003, 2004, se eu não me engano ela reconhece que existem categorias que estão nesse meio termo, que por exemplo, mulheres brancas e, ou mulheres não brancas, mas existem mulheres brancas que não, que também foram é, sofreram esse processo como lavadeiras, empregadas, prostitutas e que não estava justamente nessa linha cinza né? nessa parte cinza, sendo que aí no texto de 2010 ela não ela não volta para essa questão ela diz que está aprofundando e que mas eu, pelo menos no texto no feminismo de, de, rumo ao feminismo decolonial, não vejo lá se aprofundar nisso. Eu não sei se há algo, outros estudos ou se realmente foi uma questão que ela meio que deixou de lado, sabe? É, o texto da Ilder Kiss, né? Espinosa, também é maravilhoso. Faz você pensar os dois lados da moeda. Eu gosto porque ela tanto critica o feminismo clássico como ela também critica o próprio feminismo decolonial e as falhas que existe dentro do próprio feminismo decolonial. E é, ela até faz uma crítica à própria Lugones, né? E me fez refletir também se a Lugones, na própria teoria de gênero, ela quer ir de encontro com a teoria eurocêntrica, o que é maravilhoso, mas se ela também não acaba abarcando coisas eurocêntricas dentro da própria teoria. E o que me chamou a atenção é porque ela é ela é argentina, mas ela é professora da Universidade de Nova York. E aí, pegando os outros textos também de colonialidade, se ela não estaria também é, permanecendo a questão da colonização do saber. Porque ela está falando por uma universidade que é de um país colonizador. né Esse pensamento está surgindo, de por mais que sejam de pessoas que vêm desse lugar, mas eu penso assim, representa uma instituição que é, está que dentro de um país colonizador, não seria, não sei se é, estudos vindos de universidades realmente decoloniais e realmente fora do eixo eurocêntrico teria tanto impacto como se, né? não sei, se ela por estar tá produzindo nos Estados Unidos não também taria, teria essa visão. E se a colonialidade do poder é aí isso aí, uma dúvida, né? Ela fala muito dessa questão, tanto raça, gênero, classe é, e sexo estarem totalmente coimbricados. É, se não lembra um pouco, se ela não bebe um pouco do biopoder de Foucault, apesar de não ver nas, nas bibliografias ela citando, sabe? Eu não sei. Aí é uma dúvida mesmo. Mas obrigada. Maravilha, Olivia. Muito obrigada. É, dos debatedores, alguém poderia abrir o, micro, o microfone? Opa, posso falar? Sim, Alcino. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos, todas, todos. todos. É, queria também agradecer a professora Lorena pela explanação, pela fala. É, agradecer também a Junier e ao Laboy pela oportunidade, por esse espaço, é, enfim, que tem mobilizado tanta gente, tem sido tardes é, muito ricas, né? de muito assunto, de muitas discussões, diversos temas. e O, o texto da Lugones é, eu não conhecia, eu é, tive contato pela primeira vez com esse texto e foi um texto importante, eu acho que eu consegui, enfim, a leitura me suscitou muitas reflexões, inclusive pensando no meu projeto, né? especificamente no meu projeto, eu trabalho com o tema da reeducação das relações raciais a partir de um artista, é, rapper, negro, é, que é o Rencon Sapiência. E aí o é, um tema relacionado ao gênero e à colonialidade ele é um tema que é muito pertinente assim, para o meu trabalho. E aí a primeira dúvida que surgiu aqui para mim é uma dúvida, eu acho, que um tanto boba, mas é uma questão teórica, uma questão... É, enfim, é nominal, mas assim. Porque eu é, entendi, acho que entendi, né, o texto, a crítica que a Lugones vai estar tá fazendo à colonialidade e a conceituação dela sobre colonialidade de gênero, e ela vai falar, em um dos textos dela, ela vai falar assim, né, é, abre aspas chamo a análise de gênero racializada, capitalista, de colonialidade de gênero. Chama a possibilidade de superar a colonialidade do gênero de feminismo descolonial. E aí, o que me chamou a atenção foi a utilização, eu não sei se é algo relacionado à tradução ou algo do tipo, da expressão descolonial. Porque eu percebo que descolonial e decolonial são duas expressões que, por vezes, elas são intercambiáveis, por vezes, elas aparecem, enfim, é, trazendo conceitos e trazendo é, significados é, diferentes. E eu queria saber, é, a partir é, desse conceito que a Lugones vai trazer sobre descolonial, como é, se encaixa, como se insere... É, com uma leitura decolonial, né? qual seria a diferença, se tem diferença, se não tem, se é uma questão é, explicitamente enfim, do uso é, opcional, qual é a questão ali desse conceito específico, que me suscitou um conjunto de reflexões com outros textos de autores e autoras decoloniais que eu conhecia, inclusive citados pela professora Lorena na sua fala. E a, o outro ponto... É, que eu queria colocar, é quando ela fala sobre a questão de uma sujeição masculina e ela vai falar sobre é, duas tensões né, por parte é, enfim, das, das pessoas racializadas, vou utilizar esse termo, que é, seria a hipersexualização e a passividade sexual. E aí, é, dentro dessas duas terminologias, eu queria trazer essa questão porque é um tema que, enfim, é pertinente para mim, em termos de reflexão, é, a partir do estudo com o Rincon, como pensar essa hipersexualização e essa passividade sexual quando a gente está tratando de padrões de masculinidades, especificamente de homens negros. Queria que, enfim, se ela sentisse é, a vontade de pensar essa reflexão. Mas... Alcino, você repete a pergunta, por favor? Claro. Então, Obrigada. tem um termo que ela vai utilizar, a Lugones vai falar de hipersexualização e de passividade sexual. É, e, e ela vai estar tá falando... Eu tenho um trecho aqui, ela vai falar sobre. Ela vai falar assim, o que tem sido entendido como feminilização dos homens colonizados parece ser um gesto de humilhação atribuído a eles, passividade sexual, é, sobre a ameaça de estudo. Essa tensão... É, de hipersexualidade e passividade sexual definem os domínios da sujeição masculinas dos, dos colonizados ou colonizados. E aí eu queria, é, a partir dessa, dessa, desse trecho, é, pensar como essas, esses dois termos que ela colocou em tensão, né, hipersexualização e passividade sexual, se relacionam com padrões de masculinidade, pensando especificamente padrões de masculinidade de homens negros. Valeu demais, Alcino. É, quem mais aí dos debatedores, é, quer abrir o micro, microfone, por favor? Eu posso? É, Maria? Maria? Sim. Ah, então tá bom. É, primeiro eu queria agradecer, eu achei que foi assim, super legal, porque deu para amarrar bem os textos, assim, e conseguiu criar uma conexão muito grande de tudo, tirar várias dúvidas, então eu queria agradecer muito a professora Lorena, Agradecer a professora Juliane que convidou a professora Lorena, porque para mim, enfim, para minha pesquisa é sempre muito importante ter alguém que amarra tão didaticamente todas essas discussões. assim Então isso é muito importante. A minha pergunta, na verdade, ela é bem simples, mas é, eu queria mais, é, se fosse possível, que a professora Lorena pudesse desenvolver um pouco mais, é, um pouco só, né, porque eu sei que a gente não tem tempo, sobre essas questões. Porque principalmente na apresentação e a parte dos textos, Fica claro essa essa relação do gênero e da raça com uma construção colonial, né? E aí eu queria, enfim, pensar como que a, a partir da leitura da Lugones e de outras feministas decoloniais, essa a questão da sexualidade, da afetividade também é pensada né, nessa dimensão. Eu sei que, por exemplo, aí o Derrida coloca citando a Monique Wittig, a heterossexualidade enquanto um regime político, mas, bom, se o gênero e a raça são essa construção colonial, a sexualidade também pode ser vista, a heterossexualidade pode ser vista enquanto uma construção da colonialidade do poder. Então, enfim, é uma, é uma dúvida que ficou para mim. É, em vários momentos a, a Lugones faz essa discussão, trata a heterossexualidade enquanto uma heterossexualidade compulsória, mas eu acho que ficou essa dúvida sobre se teria esse mesmo status do gênero, da raça, né, como uma construção colonial. Então, acho que seria basicamente isso. Obrigada, Maria. Quem mais? Para a gente fechar essa rodada? Gente, boa tarde. Luiz. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Lorena. É, primeiro, comentar assim do, de, de como foi interessante os quatro textos, porque... Me levou a revisitar o tema, assim, eu tinha tido um contato breve com o e, e também com o Espírito, mas aí já estou se subalternos e tal, e assim, como foi bom complexificar esse debate, assim, tá, a partir dos quatro textos. E eu queria fazer um comentário a, a base, a, a baseado em um deles, que é o Planalidade e Gênero, de Maria do até um pouco parecido com o tema que a Olivia trouxe na, na primeira parte da pergunta dela, assim que é essa questão do, do lado obscuro do sistema moderno colonial de gênero e o claro e visível. Como ela, de certa forma, coloca uma pontua, uma falta que ela sentiu na, na análise que Rano fez de poder entender questões mais complexas, mais internas, mais obscuras, como elas chamam, mais ocultas, que é o que está tentando desenvolver no texto. Assim. E o que eu fiquei pensando foi o seguinte, é claro que a gente não vai conseguir encontrar... É, é, receitas de bolo para cada projeto, para cada, cada trabalho que está aqui. A gente tem 38 pessoas na reunião, cada um vai ter os seus, os seus trabalhos, assim, os seus processos. Mas como é que você poderia comentar, de maneira geral, assim, estratégias que a gente pode lançar mão para identificar essas questões que estão ocultas, não visíveis nos nossos trabalhos? Assim. Vou trazer como exemplo rapidamente o que eu estudo, que são agremiações de carnaval aqui no Recife, virada do século para o 20. E eu já encontrei várias, várias nomenclaturas dessas agremiações que têm nomes relacionados a, a, a trabalhadoras femininas. Então, cigarreiras, parteiras de São José, quitandeiras, então, assim, nomes, nomes que têm uma relação específica com grupos de trabalhadores femininos. Porém, aí vem essa questão, quais são os instrumentos que eu estou utilizando, que eu estou escolhendo, quais são as perguntas que eu estou levantando, que talvez precisam ser, precisam ser mais é, complexificadas mesmo, assim, precisam ser mais pensadas. Porque eu fui olhar fontes, jornais e tal, e aí você tinha a diretoria desses, desses clubes. Eu fui vendo, puxa vida, estou vendo as cigarreiras aqui com todo o quadro da administração feito por homens, do tesoureiro ao presidente. E isso em vários anos, assim, num recorde de 15 anos eu encontrei uma tesoureira feminina. É Mas é isso, eu estou procurando esse binarismo. Né? Quais são as outras questões que estão ali por trás? E como é que eu posso pensar? Como é que a gente, no geral, pode pensar nos nossos projetos? É nessa complexidade, nesses lados ocultos, assim, de todas as vezes. maravilha, Luiz, interessante, muito obrigada, é, se tiver mais alguém para a gente fechar, Amanda, acho que tinha levantado a mão, não sei se ela está online, se tem mais alguém? Eu gostaria de fazer duas perguntas, professora. Por favor, Janaína. Muito obrigada pelas explicações, professora Lorena, foi muito interessante mesmo ver a forma como a senhora apresentou a temática para a gente. É, eu já conhecia tanto o trabalho da Lugones, como a, a ideia geral da decolonialidade. Eu trabalho com isso é, desde o começo da graduação. E eu ainda, eu acho que eu tenho duas questões principais para perguntar para a senhora e tem muito a ver com o meu trabalho com essa temática. É, a primeira coisa é que ainda existe uma resistência bem grande dentro da história é, para a gente trabalhar com uma perspectiva decolonial. E é claro que também tem um local do historiador, né? Encontro uma historiadora é, falando do, das questões de gênero, das questões de raça, né? É, a gente sabe que a gente também é atravessado por essas questões. Mas uma questão é, principal que eu queria perguntar para a senhora, que eu sempre me vejo... É, em dúvida de como responder, que é, todas as vezes que eu falo do meu trabalho, e eu estou no doutorado aqui na UF, mas o meu mestrado tem uma pegada decolonial, e toda vez que alguém leu o meu trabalho, inclusive a banca apontou isso, era, por que o seu trabalho é decolonial? É, qual é o marcador teórico ou o marcador metodológico que tem um trabalho para ele ser reconhecido como decolonial? E eu sempre fico sem saber exatamente, porque para a gente que leu esses textos, né, você entender essas categorias como não é, como não isoladas, né, você entender, no meu caso, né, o que eu estava tentando entender era uma mulher indígena, no contexto da década de 50, como que as representações que foram feitas sobre ela, é, estavam atravessadas pelo teor é, étnico, porque ela era indígena, né, então racial, mas também atravessadas pela questão de gênero. Então, isso casa completamente com a questão é, decolonial, né? Pensar nessa, nessa mulher, mas não só como indígena ou não só como mulher, mas nesses dois elementos que estão ali juntos, né? Mas eu sempre fico sem saber explicar. E é, uma segunda questão também, que tem a ver com esses trabalhos, é que sempre também é perguntado em eventos em é, explanações que a gente faz, é, qual que é a contribuição para o seu trabalho no sentido do giro descolonial ou decolonial? Né? É, então, em que medida esse giro decolonial ou descolonial ele atua nos nossos trabalhos enquanto historiadoras e historiadores? Né? Porque eu não sei, mas eu acho que a impressão que eu tenho é que quando a gente escreve nessa é, perspectiva decolonial, espera-se da gente não só que a gente aponte essa questão. É, e aqui como a gente está falando do feminismo decolonial né, das mulheres atravessadas pela raça pelo gênero e tudo mais mas que a gente também é, propõe como se fosse uma é, uma medida, sabe? eu fico pensando que a gente meio que tem que é, propor algo novo e eu não sei se o historiador tem essa habilidade, sabe? eu acho que a nós cabe a, a gente né, como historiadoras e historiadores cabe só apontar não sei se a gente tem esse papel, mas é, no mais é isso, muito obrigada pelas explicações. Valeu, Janaína, é, realmente tem essas questões, né, aproveitar a Lorena que tem essa força na filosofia, nas ciências sociais e a gente na história temos essa, esse, esse lugar com estudo de caso, com as fontes, então é sempre um desafio real. Mais alguém para a gente fechar? Amanda, e, e aí a gente, depois da Amanda a gente fecha. Oi Lorena, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, super contente de estar aqui, podendo aprender um pouquinho mais com você. É, pensando aqui numa questão que, que, que, não, não, que não tenha sido falada e que eu acho que ajuda é, muito, assim, para a gente, sobretudo da história, é, se você puder falar um pouco, eu sei que é pouco mesmo, porque o tempo é pouco, eu já tenho um monte de pergunta, mas se você puder falar um pouco... É, porque eu acho que tem a ver com as questões também que foram levantadas. Do, do, do ganho epistêmico em termos de análise do feminismo decolonial na leitura da resistência, no sentido, aí me vem na cabeça inicialmente, né, a leitura de resistência da Lugones, pelo óculos fraturado, né, ou seja, pela essa violência colonial, mas é pela possibilidade de ação, pela agência, que eu acho que quando, né, eu acho que é um ganho, sobretudo para a gente que é historiadores, essa leitura, e que eu acho que também é uma crítica aos feminismos hegemônicos, eurocentrados, que vem, né, essa violência unicamente pelo viés da vitimização, e assim, é uma coisa que mudou muito mesmo, você já viu, né, já falei muito da minha pesquisa para você, então mudou muito meu termo, minha, meu olhar de análise, eu acho que, que ajuda a gente aqui um pouco a entender também desse viés da agência, da resistência por essa agência dentro desse loco estruturado, dessa violência colonial. Enfim, obrigada.